Olá, nossos amigos queridos inscritos do canal do Cícero e Madalena. Aqui estou eu, junto com a Madalena. E eu? Nós queremos dar um esclarecimento a vocês, os inscritos, principalmente, porque vocês merecem. E tem pessoas que estão vindo no canal e entrando aqui no WhatsApp, conversando comigo. Dizendo assim, Cícero, Madalena, vocês estão repostando vídeos, eu já vi esse vídeo E eu ia fazer na verdade esse vídeo, alguns dias atrás, mas acabei não fazendo Mas agora nós vamos explicar É que o nosso canal foi hackeado, no dia 15 desse mês, ele foi hackeado Nós recebemos um, um falso aviso do Youtube de que nós tínhamos sido banidos do YouTube porque ferimos diretrizes do YouTube. E aí vem um outro aviso dizendo que nem o produto do Google eu poderia acessar. Mas era falso aquele ou era verdadeiro? Falso também. Ah, e aí. Eu o... achei que fosse o próprio YouTube que tivesse mandado aquele. Não, falso também. Ah, sim. Aí eu peguei, fiquei muito chateado, muito magoado, um sentimento ah, de perca né, eu... não dá pra foi explicar. horrível né Cícero, é, foi. Aquela noite eu não consegui dormir gente, eu virava pra um lado, virava pra outro e só pensando o que aconteceu, onde foi que eu errei, onde foi que o Madalena errou. É, veio um monte de coisa na nossa cabeça, será que foi isso, será que foi aquilo, será que nós falamos alguma coisa que feriu algum inscrito, será que algum inscrito reclamou, o que será que aconteceu? É, enfim. E eu tive a abençoada ideia de entrar no notebook da Madalena, onde ela tem. Onde ela posta os vídeos do canal dela, porque o meu IP ou ID é um dos dois, eu acho que é IP, que é uma numeração que cada máquina tem. e foi hackeado também. E aí eu peguei entrei no canal da Madalena no notebook da Madalena para dar uma olhada através do dela aí que eu observei encontrei o meu canal olha que coisa mais estranha encontrei o meu canal funcionando um senhor falando de bitcoins as moedas digitais lá e aí fez uma live de duas horas e teve um alcance de 1400 pessoas se não me foge a memória eu falei mas como que pode? Meu canal está hackeado mesmo, porque tá aqui a prova Através do notebook da Madalena Eu comecei a pesquisar o que fazer numa situação dessa Aí eu descobri vários canais, né? Sim Vários canais A gente achou que tava sozinho nessa guerra É Que foram hackeados E os caminhos que a pessoa deveria seguir para conseguir o socorro Aí eu fui naqueles caminhos que não são fáceis mas graças a Deus primeiramente, e também quero dizer uma coisa, quando eu fui hackeado, umas pessoas entraram para me dar bom dia, como alguns amigos que eu tenho aqui, que entram lá pelo telefone que eu deixo na abertura do vídeo, e eu pedi orações para alguns dos que eu conhecia, que eu sabia que eram pessoas de orações, eu pedi oração, Madalena também me ajudou muito nisso daí, é, estando do meu lado... Não pelo interesse do canal para dinheiro. Vamos esquecer esse lado aí, não é isso. Porque nós um prejuízo também, viu gente? Perdemos inscritos, perdemos dinheiro. Pessoas que queriam se inscrever não conseguiam. É, perdemos tempo. Perdemos muito tempo, é. por sinal. Chegou a hora de perdermos até o ânimo, né Foi. Perdemos o ânimo, achamos que nem íamos conseguir mais. É. Mas deixamos nas mãos de Deus e Ele resolveu. O que aconteceu? É, tem uma moça por nome Michele, o YouTube tem um time de pessoas que trabalha só pra isso, gente, só pra ajudar os youtubers. Sim. E essa Michele, eu sei que ela não vai ver o, o meu humilde canal, porque ela tem lá o, o trabalho dela, que com certeza é assim, ó. Ela entrou em contato comigo, porque ela recebeu o meu e-mail e veio a princípio já com uma grande educação, dizendo, olha, sinto muito eu sei que você está passando através da do seu e-mail, nós recebemos, mas nós vamos então agora abraçar essa causa, mas vai demorar umas duas semanas, por conta do coronavírus e tudo mais. E a gente deixou nas mãos dela e do time do YouTube. Passado um dia, para minha surpresa, ela já estava com boas notícias, já tinha localizado quem havia hackeado nosso canal. Coincidentemente, eu vi no Facebook uma coisa que eu fiquei muito chateado Através do meu e-mail, por isso que toma muito cuidado E uma senha fácil, fácil Tinha gente comercializando produtos no, no meu Facebook Não da Madalena não, mas no meu sim Outra coisa que eu fiquei muito triste, gente Se alguém aí viu, por favor, sabe que não, fo não fomos nós Colocaram pornografia, sites pornográficos usando o nosso YouTube eu fiquei muito triste quando eu vi aquilo. Mas em seguida, para nossa felicidade, a Michelle entrou em contato e disse, Cícero, conseguimos é, descobrir, mais ou menos nessas palavras assim, né? e vamos te ajudar, a partir de agora tenha tranquilidade que nós vamos conseguir. Com quatro ou cinco dias depois disso tudo que tinha acontecido, a Michelle me deu a excelente notícia de que o nosso canal já tinha sido nos devolvido, o YouTube team conseguiu isso Só que tinha e? vídeos que foram privados Tinha vídeos que vieram públicos e os vídeos privados Mas, No começo estavam todos privados É, no começo, isso Quando localizou, boa, boa estavam lembrança. todos privados Boa lembrança, todos privados Então ninguém conseguia entrar em nenhum vídeo nosso, na nossa página Porque estava todos privados e não existia a possibilidade e aí eu fui seguindo os caminhos os que já estavam públicos ficaram públicos, logicamente E os que estavam privados O YouTube tem uma coisa maravilhosa Eu pude baixar novamente Só que eu perdi 100 mil visualizações em um 80 mil visualizações em outro 200 mil visualizações no outro 25 mil visualizações no outro Eu perdi Eu não, nós, né ben? sim Nós perdemos Aí eu comecei a baixar os vídeos Um por um e naqueles que estavam privados de um ano atrás, um ano e meio atrás, oito meses atrás e tirar aquele vídeo lá, jogar na lixeira e pegar aquele vídeo que eu fiz download e repostar para vocês que já nos viu lá atrás naqueles vídeos por gentileza, só peço que vocês nos entendam que esses vídeos eu não poderia perder foram horas de viagem horas de edição dinheiro que eu gastei com a Madalena em combustível, em pedágio para buscar esse material, e alimentos, né? E alimento, é, né? Em pousada que às vezes a gente tem que pagar, né? Nem sempre a gente encontra lugar para ficar, é, como a gente fica na janaína, no, no irmão é? Ou lá na, na nossa filha, ou em outro amigo, outros amigos que a gente tem, então a gente tem gastos. Exatamente. E por isso que nós estamos... Agora não, já terminou Nós repostamos os vídeos Então vocês que já assistiram Se puder dar um like, por favor, dê um like puder fazer um comentário, por favor, faça um comentário Porque, gente, eu sempre coloco lá na abertura Bem-vindos à família Nós estamos aqui, agora, nesse momento Gravando isso por amor a vocês Por respeito a vocês Sim. Se não quiserem dar like, não quiser visualizar O que eu posso fazer? Mas eu conto com vocês... É nessa hora que nós temos que provar... Que o nosso canal é um canal família... É um canal que... Quando eu penso em viajar com a Madalena... Buscar uma matéria para colocar no canal... Quando eu gravo... É, com a Madalena um vídeo para colocar no canal... É porque vocês são meus amados... E aqui ó... O que eu tenho com a Madalena... De pessoas queridas... Que entram em contato com a gente... Que conversam com a gente... Que deseja nos conhecer assim como nós desejamos conhecer vocês. Sim. É inc... E temos muitos convites, viu gente? É. Muitos mesmo. É incontável. Se a gente fosse atender todos... Sim. Como você falou, acho que um ano, dois anos, seriam poucos. É. Ainda ontem um jovem do Mato Grosso conversando comigo. Ele falou assim, eu estou admirado que você está conversando comigo há um, todo esse tempo. E eu sinto que você não está enfadado de mim. Porque tem canais que a gente entra em contato... A pessoa nem, por assim dizer, nem dá bola. Mas enquanto eu puder, enquanto Madalena puder, nós vamos fazer isso sim, é. certo? Enquanto estiver no nosso alcance, né? Porque pode que chegue num tempo que não dê mais para responder a todos. Mas a gente vai fazer o possível, enquanto, enquanto for possível, responder é. os comentários, responder os, as chamadas de vídeo, porque a gente recebe muitas chamadas de vídeo. De gente que, que mostra como é a sua vida lá do outro lado é, Chamadas... É, como que fala? Chamadas normais é, Realmente é, é, Pelo WhatsApp Muita gente que conversa com a gente Que deseja bom dia Que nos manda mensagem de ânimo Mensagem de... Pra gente assim, vencer é, porque Que deseja ver a nossa vitória A Madalena falando sobre isso aí agora Me fez o seguinte é, A gente recebe muitas flores mas também a gente tinha ser muito acacetada. Muitos espinhos. Se vocês estivessem é, aqui no nosso lugar e escutar, escutar entre aspas, o que nós já, já, já ouvimos não é fácil. Já ouvimos é, comentários que vieram no nosso canal que é pra desanimar, é pra parar. Ah, mas eu acredito que, que é lícito essas coisas, é. porque... Se Amadurece, há né? o elogio, tem que haver a crítica. É, tem que haver um, um equilíbrio. Exatamente. Porque se só vier elogio, é, é, a gente vai se inchar. Então tem que haver a crítica para a gente manter os pés no chão. Para a gente não se exaltar. Não é mesmo? E a gente é, não responde de uma forma mal educada. Existe a lixeira lá, eu pego jogo isso para a lixeira e acabou. E aproveitando então esse momento, eu quero junto com a Madalena, enviar uns abraços aqui. Vamos fazer disso aí uma coroação. É, eu né? espero que o nosso esclarecimento tenha sido, tenha sido realmente um esclarecimento, é, né? Que, o pessoal, que vocês tenham entendido. que a gente Na verdade, nós passar. estamos pedindo para vocês uma ajuda, uma colaboração, um socorro, né? Porque a gente e... sem vocês não é nada, e assim como vocês sem a gente não é nada. Nesse sentido, há uma, uma reciprocidade. É, uma reciprocidade. Quando a gente sai e viaja, que eu e Madalena prepara o carro, que a gente prepara as doações que vamos levar e tudo, eu é pensando em vocês. E cada um de vocês que entra, seja do Mato Grosso, do Paraná, do Ceará, do Estado de São Paulo, não importa o lugar, eu Estados Unidos, né? De fora, né? É. De Todos vocês a gente aprendeu a amar e vai aprendendo a amar no dia a dia. Eu até onde eu sei, eu não vi um youtuber até agora procurar fazer isso. Com amor mesmo, com amor. Não, não, não amor, gente, ó, não é isso aqui. É, Inclusive é. eu e Madalena, nós temos um trato. Um dia, se a gente chegar a ganhar bem mesmo, ganhar bem, não é para ostentar carro, não é para ostentar moto, não é para ostentar casa em condomínio, não é para ajudar as pessoas. Nós já estamos fazendo isso. A gente faz doações, vai pelo banco, a gente faz doações, como vocês têm visto no canal. A gente... Faz isso daí, porque o que eu quero deixar nessa terra, depois que eu for embora, é isso. Eu não quero ostentar... Primeiro que eu não preciso estar tá paquerando mulher, estar tá ostentando carro para a mulherada, porque, olha aqui, a benção que Deus me deu. E vocês sabem que eu sou transparente. Ele é modesto, né? Vocês sabem que eu sou transparente. O amor que eu tenho pela Madalena é, é, é real, porque foi Deus que me deu a Madalena. Eu fui lá com um pedido, né? Um pedido que eu fiz em oração, e Deus me deu. Então... Nós não, eu não, não preciso ostentar, ela não precisa ostentar. Eu tenho o um desejo de ter uma casa boa para receber vocês lá na roça. Para quando vocês quiserem é, ter um tempo de descanso, ter onde ficar. É isso que, que a gente faz. Nós somos pequenos, muito pequenos. Mas o dia que a gente crescer e ter essa possibilidade é isso. Né? É isso que a gente faz. Bom, então vamos enviar uns abraços, né, Madalena? Eu falo um, você fala outro? Pode ser. Vamos começar. Começa você que é um, é um homem aqui. É, um abraço para o Adriano de Capivari, então amigo se sinta abraçado. Esse Adriano de Capivari entrou em contato conosco há dois dias atrás. O Tiago de Capivari também, amigo dele também, receba um abraço do Cícero e da Madalena. Sim. É, Fabiana Moura do Rio Branco no Acre, tá bem longe daqui hein gente? ó oh, mas ó... Oh. É o Acre daqui tá abraçada, alguns dias de viagem. Fabiana. Ivonete Peixoto, Piraquara, Paraná. Receba o nosso abraço. Que Deus abençoe você grandemente e sua família. Adelaide de Curitiba. Tá, é, no Paraná também, né Cícero? Paraná é, também. Capital, Adelaide... né? Adelaide. Se sinta abraçada. Zinalda de Salvador. Olha como é bonito isso. Paraná. Salvador, é, lá, Acre, aqui em né? cima São Paulo. São Paulo, isso é muito bom. Então, Zinalda, Salvador, nosso abraço. Esse aqui é, é nome? É, o nome é ou... um, eu creio que é um, quando você tem um apelido, quando você tem. Ah, né? sim. Então, acho que é assim que lê: Loft. Loft. É, beijo para. Barra do Piraí. Barra do Piraí. Essa, essa fez, pessoa, tá? essa pessoa, não sei, não sei. Essa pessoa, tá lá o títulozinho dela lá. Loft, aí que mora lá em Barra do Piraí. Então nós estamos mandando um abraço para você. Elisete Dias, essa daqui é aquela que todo vídeo ela comenta. Então não a conheço, mas olha Elisabeth Dias. Está aqui nosso celular, o número está aí. É só entrar em contato com a gente e a gente conversa. Não só para você, Elisete Dias, mas para todos aqueles que estamos conversando. Vitória Espírito Santo. Sim. E agora a Sandra Costa, no Sítio da Paz de Tupaciguara, Minas Gerais. Terrinha gente. Se sinta abraçada. Sandra Costa, o nome do seu sítio é uma benção, hein? Sítio da Paz. Bonito, que Deus abençoe né? vocês. Agora essa cidade de Tupaciguara, depois eu vou pesquisar. Agora a gente passa até perto, né? E, é. e, não, e não sabe. Roberto Santa Rosa e Márcia, de Americana, São Paulo. Aqui do lado, gente, ó. Daqui lá vai dar o um máximo de 50 quilômetros. Rosenei Lousada, Medianeira, Paraná. Ó, oh, se sinta abraçado. É abraçado ou abraçada? Rosenei é um nome que tanto é para homem como para mulher, então. Eu creio que é mulher. Se for mulher, se sinta abraçada. Se for homem, se sinta abraçado. Ivânia Bentes, no Pará. Um abraço para você também. Cláudio Paiva, é, do canal? Não, não fala. Só, é só ah, Cláudio Paiva só. Cláudio Paiva. Então, Cláudio, ó, abração. Isso. Agora aqui eu vou aproveitar, vou mandar um abraço para o canal Minha Rotina no dia a dia e também já aproveitar e pedir aos meus inscritos que vão, que vão ou que vão até lá se inscrever também. Minha Rotina no dia a dia. É um canal que ele está inscrito no nosso canal, nós também estamos inscritos lá e aproveitando dando essa oportunidade através do canal do Cício e Madalena para vocês se inscreverem lá, tá bom? Ah, eu me lembrei de outro canal que eu quero indicar para vocês, chama Mineiro Capixaba. Então vocês vão lá e... Vão gostar. Vocês vão, gostar. vão é, gostar. É do estilo nosso mesmo. Isso. Vocês vão gostar, vão lá e se inscrevam, Deixe seus likes lá, seus comentários. Fala que veio através do nosso canal, que ele vai gostar. Até ontem eu vi um vídeo dele e gostei muito, muito mesmo. É aquilo que é né? do dia a dia que vocês amam também Agora, Ângela Cordeiro de Limeira daqui tá aqui, gente, Ângela, ah. abração Da nossa cidade De tudo um pouco da fazenda Bom, já dá para entender que, que é, é um Roça. canal Que é de é. Roça De tudo um pouco da fazenda Dá uma pesquisada Interior de Romaria, Minas Gerais mais mineiro aqui no nosso canal. Tá, Isso é bom. E Fábio e Eniedja. Ene, Eniedja. É, Eniedja? Eniedja. Eniedja. Olha Um nome sui gêneris? É, sui mesmo. Fábio e Eniedja. Mas é fácil, ó. Do canal Rindo à A Toa forma. Sempre. Tá vendo? Mais um canal é, que lá. vamos aqui falar. Que é o canal Rindo A Toa Sempre. Tem mais. Vamos lá agora. Que? Isso, deixa eu abrir um pouquinho Abre aqui. Abre mais que tá pequeno. É, a Vilma Lima de Maringá, Paraná. Olha gente, tem bastante gente do Paraná. Vilma, abração! Se inscreva também, e também vou mandar um abraço, pro canal Família Loli. Olha, mais um canal, hein? Família Loli. Família Loli. Mais um canal para vocês entrarem lá e conhecer é, Adrelina prest cidade de Virgem da Lapa. onde será? será? Será que é Minas? Acho que sim, né? É, Bom, pelo, então, nome, pelo nome Adrelina Porque ó, minha mãe é Abelina Minha avó é Jesuína Minha tia Vitalina, é Vitalina A mãe dela é Enedina é A minha tia Vitalina também A então, outra Rosalina é, Então esse, esse outra, Lina eu já aprendi a ver Ou melhor, já aprendi a ver não Já sei que é de Minas Gerais é, E como está marcado Cidade de Virgem da Lapa É, só geralmente Minas, é Minas Que tem esses nomes assim de santo É, é é e e tirado né? pela minha, Eles... a minha tia também, a minha Rosalina. Minha tia Rosa. Ah, é? É. Vamos lá. Helena Prigos, Novo Progresso Pará. Bem longe. Ó, oh, tem uma coisa. Se Papai do Céu continuar nos ajudando, como está nos ajudando, nós vamos dar uma passeada bem longa. Cada vez mais tendendo para ir gravando para mais norte do, do, do nosso Brasil. Viu, gente? E temos convite para o Pará, viu? Temos, Eu tenho um convite para ir é, colher cacau lá no Pará. Lá em Altamira, perto, perto de Altamira, é Altamira. 4 mil e alguma coisa de quilômetros. Lindomar de Belo Horizonte. Ô, Lindomar, aqui ó, você que está em BH, abração, amigo. Salete Pimentel, Pimentel, Foz do Iguaçu. Ô, Salete, chegou o seu dia de mandar um abraço para você. Uhum. Salete Pimentel, Foz do Iguaçu. É, Daniel é de Minas Gerais, mas ele está em Portugal. Né? Aquele Isso. que tem um, a construção, que comprou o sítio, como é que é? Então, Madalena, são tantas é as esse, bênçãos será? que eu não sei se é esse. Mas esse Daniel, é. eu acho que é ele mesmo. Ele está em Minas Gerais, ele está em Portugal, Portugal, ele é de Minas Gerais. Porque assim, as pessoas entram no nosso canal, dá um bom dia, deixa lá um recado, mas tem aqueles que entram no WhatsApp... E fala, olha, se isso eu tenho uma propriedade de Minas Gerais, eu estou aqui em Londres, eu estou aqui em Boston, eu estou aqui em Portugal, eu estou aqui nos Estados Unidos. E quando eu voltar para o Brasil, eu gostaria que vocês fossem na minha propriedade, fossem fazer uma visita lá onde eu, eu tenho a minha roça, meu sítio de chácara. Então, eles vão entrando e eu vou anotando porque haverá um dia e eu creio que eu vou poder ter esse privilégio de ir lá com a Madalena, uhum. assim, entendeu? Então tá aqui o Daniel de Minas Gerais, que eu sei que é de Minas Gerais, mas que está em Portugal. Foi a maneira como eu achei mais prático de deixar esse esse recado. Agora é você. Elza Regis de São Paulo. São Paulo, capital. Deus abençoe você, amiga. É Maria Lúcia da Silva de Ceres, Goiás. Maria Lúcia, abração. Agora, para terminar esses nomes que eu tenho aqui. Rosa Maria de Siqueira Da cidade de Jundiaí Verdade. Faz tempo que você me pediu um abraço Faz tempo que esse abraço Está guardado, agora é teu Bom pessoal, todos vocês Que carinhosamente Estão ainda assistindo esse nosso vídeo Deus abençoe a todos Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu conosco uhum. E peço a vocês oração, oração, oração Sabe o que é isso? Porque é assim eu creio nisso, eu creio no poder da oração Ainda ontem Aliete, uma escrita nossa Queridíssima, que mora em São Paulo Aliette, um abraço para você também Ela pediu para nós Há uma semana atrás Mais ou menos, orações Por uma amiga dela Que está em Israel E que estava no hospital Numa situação crítica Entre a vida e a morte Pelo que ela me falou, a coisa estava seríssima E se ela confiou em mim na, na Madalena, nas nossas orações, Era primeiramente confiou em Deus. E eu não sou nada, ninguém é nada, nós não somos nada. Mas perante Deus, quando você leva uma vida que você se propõe a servi-lo, isso para os que crêem, viu gente? Porque eu sei que tem gente que não crê. Uma vez uma pessoa disse para mim, claramente, que não crê, então eu respeito. É algo entre ela e Deus. Na verdade é entre ela, ela é, e ela Deus. É, mas não é entre ela. Entre não e nós então colocamos o nome dessa pessoa Só vou dizer o sobrenome Alves Em oração E nós oramos por essa pessoa E eu, quando alguém pede uma oração por alguém Eu me coloco, eu aprendi isso há muitos anos Eu me coloco no lugar da pessoa que está enferma Porque é ela que precisa de oração Então eu me coloco naquele lugar E quando eu trabalhei no, na Ford Numa concessionária da Ford Eu fiz um curso onde eu aprendi calçando os sapatos do seu cliente. Então, quando um cliente tem uma reclamação, calça o sapato dele, se põe no lugar dele, para você, então, entender o que o cliente está pedindo. Então, quando eu, ela falou sobre a, a Flana de Tal Alves, eu me coloquei no lugar dela, jovem, estudando, se formando, morrer, morrer? Não, ninguém quer. E ontem à noite, Liette, você entrou em contato conosco, eu fiquei super feliz com isso, dizendo que a moça, graças a Deus primeiramente, é. foi curada, graças né? A Deus, então toda Deus. honra e todo louvor seja dado ao Senhor e todos vocês que nos ajudaram em oração sabem que Deus já curou essa pessoa lá em Israel. Bom, para coroar então a nossa saída, né bem? Esse testemunho que eu dei. É. Muito obrigado, Deus Sim, abençoe a todos obrigado, vocês. Hein? Abração né? para todo mundo. É, um abração assim porque é assim que eu aprendi também. <risos> E sejam bem vindos ao canal, os que estão nesse momento vendo, é, assistindo até o final, que estão passando por aqui, se inscrevam, é, faça parte dessa família do canal do Cícero Madalena. E se porventura acontecer de alguém estar ouvindo que tem um canal, tomem cuidado, tomem cuidado. Os hackers estão aí, eles pegam o canal da gente para vender, gente. Ah, é uma dica, né Cícero? É, tem que... É, a senha tem que ser trocada, né? É, tem que ser trocada a cada 15 dias, a cada um mês. E colocar uma senha bem difícil. É, né? letras, números, símbolos, é, símbolos junto faz um, um angular e Marca a, a parte para você não esquecer Isso. e para gente não, não correr, para vocês não correrem esse risco. Que nós corremos. Nós corremos. E outras... que não foi fácil. Outros canais correram. Tá bom Sim. então? Um abraço, tchau para vocês. Deus abençoe a todos. Beijos.